ter uma vida sexual plena e cheia de prazer é o sonho de muitas pessoas uma vez que existem condições como infecções e disfunções que impedem este objetivo no entanto há ingredientes tais como aloe vera para ajudar a ultrapassar estes desconfortos naturalmente sem reações secundárias de acordo com Ingrid Mascher, especialista em saúde holística, gel de aloe vera é considerado antiviral, antifúngico e antibacteriano e protege a sua saúde e bem-estar íntimo. aloe vera não só ajuda a curar feridas e melhorar a aparência da pele, mas ajudar a prevenir ou reduzir o desenvolvimento de doenças que imperem a boa saúde sexual. Pois então você fica interessado em deixar sua máquina de fazer amor mais potente. Veja!